felinho Tio da Máximo, você curtiu o título? Que bom! Então já aproveita e verifica a sua inscrição, deixa um like se você curtiu o vídeo, se você não curtir também deixa ele que ajuda a gente. Esta calça é aquela de pijama, para que... agora deve ser umas duas da manhã, é onde a inteligência máxima atinge para poder gravar um vídeo nessa qualidade. Felinho. Filhinho, Tio da Máximo. Não de áudio, até que eu melhorei, vai, por causa do... Talvez a imagem também... Mas assim, comparar os dois pneus que hoje brigam no mercado. Bom, hoje eu tenho aqui o Cup 2, tá? E eu tenho o Super Fatality. Corsa. É bom porque eu tô com uma lesão no ombro, essa pegada aqui foi bem importante e me ajudou agora a sentir que ela não melhorou ainda. Por isso que eu não... Eu não não coloquei ainda na moto para andar mas aí eu vou quebrar esse vídeo em dois talvez até em três porque eu quero fazer um teste na pista também e aí é importante quem acompanha não tem erro nenhum porque vai estar tá sempre ligado no canal quem não acompanha eu vou sempre deixar o, no último vídeo que eu lançar esse vídeo recomendado e o link na descrição para você caso não você queira só assistir essa sequência e não quiser assistir o resto do, das coisas que eu coloco você vai poder é, tá tio aí bom uh eu tenho uma questão com o Michelin que já faz um tempo então eu vou ter que voltar um pouquinho na minha história com ele e aí depois eu vou contar o que que eu fiz aonde eu quero chegar e por quê tá bom beleza então eu participei do moto GP na época esse 2015 e o Michelin tinha o treino da vovó vai ter medição vai ter às vezes eu não tá entendendo o que vai acontecer aqui o Michelin era aquele modelo power cup onde você tinha o A e o B o A mais macio o B mais duro e ele era muito bicudo esse pneu, então é um pneu que ele necessitava de uma boa suspensão, não, ah, quando eu falo boa suspensão, é, não é que tem que ter olhos, ou tem que ter uma mupa, ou tem que ter um abitubo, não. Uma suspensão bem calibrada, bem regulada, bem acertada para você poder andar com esse pneu, e ele é um pneu que ele recomendava, inclusive, para você ter um desempenho com ele, umas calibragens mais baixas, então às vezes ah, você o quente 25 traseiro, ele quente era 23, 22, o dianteiro você vai lá 32, 33 ele se usava 31, porque se precisava dobrar bastante esse pneu para tirar muita firmeza, então eu caí muito com esse pneu e aí eu até tinha um, um mais ou menos com ele, aí chegou o Power Cup Evo, que era a evolução do antigo Power Cup, que aí eu fiz o, o teste na Fazenda Capoava e eu estava andando com o Supercorsa naquela época eu virava 33, coloquei o Power Cup Evo e virei 33 também falei, nossa, o pneu é excelente, mudou a visão que eu tinha daquele pneu antigo. E você tem hoje a Michelin dentro do, do MotoGP, que é o melhor laboratório que tem para desenvolver pneu, e você está com os alienígenas lá para poder te passar feedback, acertar, tanto é que se você pegar no começo, explodia pneu, os caras caíam pra caramba, era uma coisa que até para se acertar, para fazer um pneu assimétrico luxo, então tudo isso aí é, foi muito importante para o Michelin, para hoje ela ter um produto muito evoluído, tá? Eu vou deixar o link aqui desse vídeo que eu fiz antigo, que é o que eu ando em Capuava, e aí é, eu chego nessa questão aqui, porque hoje, aqui a gente está, se você pegar no um WSBK, no BSB, é, no AMA, no AMA, até tem bastante do LOP, a gente acostumou com o Super Corsa que é um excelente pneu o mais importante senhores, é que eu comprei os dois tá eu não ganhei o pneu eu comprei uh, eu tive uma condição especial aqui quero até uh, agradecer a, a brudovan pela pela pela condição e fazer isso para que eu testasse Porque eu falei ó, vou testar o pneu eu preciso e eu vou fazer um negócio luxo muito bem qual que foi o grande lance que o super corsa deu um ponto para cima na minha opinião, senhores, certo? E deixa bem claro aqui que esse vídeo vai ser a minha opinião. Pneu, porque eu tô falando de pneu, pneu. Quando ela trabalhou o traseiro 180 60, ela fez com que o pneu ficasse muito melhor, porque apesar de você medir a tala, ele ser um 180, só que não é 180, eu vou mostrar isso para vocês. Quando você trabalha a altura do pneu, você alonga a motocicleta você muda a geometria da motocicleta, então quando você trabalha um calço na traseira, você faz isso aqui com a moto, deixa ela mais fatiadora de curva, mais agressiva de entrada de curva, e com isso também, por ele ter ficado mais côncavo, certo? Então você vê que ele está bem aqui assim, ó, ele ganhou mais área de bandagem, então a, a parte aqui onde você aproveita da pista, ficou maior do que você pegar um 180-55, que essa foi sempre a minha queixa, quando eu, até na época do campeonato eu falava para o Tuca, na época eu falava, Tuca, fala com os caras para fazer um 180-60, aí o Super Corsa saiu na frente com isso. Então foi um pneu que é, você vê a galera usando, gosta, eu principalmente, está no campeonato e aí é, ninguém mais quer trocar de pneu porque fica com muita confiança e muita segurança com o Super Corsa, certo? Só que aí, o que, que aconteceu? Quando a Michelin fez o, o Cup 2, que é a evolução... Do Power Cup Evo, você tem um pneu que na lateral ele é slick, então é, você tem aqui ó, esses sulcos aqui para conseguir homologar o pneu para um uso de rua, inclusive você tem o TW aqui para saber se ele está acabando ou não. Só que a lateral ó, é borracha completa, é slick, tá? Então a marcação, inclusive, para você ter uma ideia, é de um pneu slick também, então isso aqui. É um ponto muito positivo, é uma evolução que você tem e é um pneu que de cara, quando você olha, você vai ter mais gripe que o Supercorsa aqui nas laterais porque você não tem suco algum. E esses pneus esquecem aderência em chuva, tá? Tanto esse quanto aquele, isso aqui você esquece. Isso aqui é para uso sempre em tempo seco. Então quando eu olhei esse pneu eu falei, opa, a gente teve uma evolução melhor ainda, porque o outro tinha algumas continuações aqui desses mesmos sucos aqui na lateral e esse aqui agora você tem uma borracha totalmente slick, uma borracha muito macia. Perfeito? Tá certo. O Brutus, que anda comigo direto, meu filhinho, pegou e fez um vídeo testando o Cup 2, na medida 180-55. E eu fui lá e medi o pneu. E aí eu vi que a bandagem era menor, 22 centímetros. E é aí que eu falei, putz, apesar do pneu ter evoluído, a borracha melhor, tudo, eles ainda manteram é, é uma característica que quem está acostumado com o Super Corsa sente, porque eu peguei o 190-55, que é igual o 180-60, você fala, não, não é, na hora que você, eu vou medir para você e vou comprovar isso que eu estou falando, quando eu pego as características do pneu. É aí que mora o lance, quem anda de 600, agora é só para quem anda de 600, se você quiser comprar um Power Cup 2 e já andava de Super Corsa, seja o SP, o SC, enfim, que era 180-60, pegue o 190-55, porque daí você vai ter a moto da mesma forma, mais ou menos, por mais que o perfil seja um pouco menor, ele vai encortar um pouco a relação mexe um pouquinho na geometria, mas ainda assim, a borracha aqui, eu acredito que vai estar tá superior, perfeito? Então faça isso, quem anda de mil já estava com 255 Pirelli, 190-50, 190-55, vai para o Michelin, normal, luxo, inclusive se andava de SP, pegou um Cup 2, tenho certeza que vai ser superior, inclusive vai atender e superar também as suas expectativas, maravilha, mas quem está de 600, atenção para isso aí que é onde eu vou mostrar agora o grande lance que a Pirelli acertou quando fez o 180-60 e eu espero que se a Michelin, alguém mandar esse vídeo para eles, façam o 180-60 também para quem anda de 600 porque ganha mais pneu e eu acredito que nessa pegada aqui, aí você vai ter um, um super luxo, mas, não tem problema, tem o 6955, joga lá. O que eu quero falar primeiro aqui, questão de estrutura, é que quando eu aperto, lembrando que esse aqui é um sc 1 tá? Então a estrutura dele, a carcaça é bem mais macia que o SP. Mas quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho a mesma coisa nos dois pneus. Então, um pneu de pista somente pista para um pneu que eu posso usar na rua e na pista eu tenho a mesma sensação de deformidade na mão, então isso me mostra o quanto esse pneu está evoluído e aí sim quem usa SP na rua e vai para um track day, coloca um Cup 2, vai ter uma outra percepção, percepção da moto, tá? são três da manhã, um outro feeling e vai se sentir mais luxinho com esse pneu aqui. Fora que quando você vê a durabilidade, o tamanho da borracha, vai ser maior também que o Corsa, que tá cada vez mais rente o suco, né? Pô, com o Power RS na, na moto da Ju e tá durando demais o pneu, porque lá não tem nem força para empurrar aquela borracha. Então, se você tá pensando em durabilidade e mais gripe que o SP, você vai conseguir no Cup 2, beleza? Isso eu já posso já adiantar de antemão. Aí depois eu quero fazer na pista, comparando os dois, mas quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho a carcaça muito próxima, e aí é um pneu que tem mais resistência para a rua, opa, você já fica meio que, e aí, Valdomiro? Mas eu vou te mostrar as medidas agora para você ficar de queixo aberto e caído. Então vamos lá, uma coisa importante, senhores, é vocês verem sempre a validade do DOT, tá? Tá aqui, ó. são esses quatro números aqui, então, ó, feito na 11ª é, semana de 2019, então ele vale até a 11ª semana de 2024, tá? A validade, pneu, a validade do pneu são 5 anos, maravilha? Mas vamos aqui, 180, 60, maravilha? Tá, o 180 não é a área de bandagem aqui, é a tala, que tem 18 centímetros ou 180 milímetros O 60 é por cento em relação à área de bandagem Então como que você mede aqui a altura? Eu deixo ele bem alinhado aqui, olha ó, ó lá, ó, onde encaixa o pneu, tá vendo? Tá vendo? e onde fica lá treino então aqui são os 6 centímetros geralmente a galera faz o que o erro mede isso aqui só e aí não dá os 60 milímetros beleza então é daqui até aqui ou seja isso aqui você tem 5 milímetros a mais em relação aos 45 faz com que a moto você aumenta o diâmetro faz com que a moto ganhe final e deixa o pneu ainda mais pontiagudo, ganhando mais área de bandagem que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Tá lá. Aí você tira essa folguinha aqui que eu vou tirar agora. E ele vai dar... Ó. 23 milímetros. Ponto 9. Maravilha? Quase 24. Tá? Então... 23,9 De Área de bandagem Agora eu vou medir a tala para vocês Que aí você fala ah, 180 né, calma aí Então ó, como eu montei aqui meu Meu paquímetro As duas pontas da mala aqui ó Então eu vou pegar daqui Certo? Até aqui, que é onde eu encaixei No pneu que ele tá retinho Com os dois pneus apoiados aí na mala para ele não andar, maravilha? Vamos lá, deixa eu pegar um, um tripézinho pra deixar você aqui na posição do chinho. Ou eu vou tentar fazer com a trena, vamos ver se a gente faz tiltadinho aqui. O que, que você enxerga ali, filho? Ó, oh. 19, certo? Então a tala dele, ó, oh. 190 milímetros. Esse aqui é um 180 que tem tala de 190. Você tá entendendo a loucura ou não? Essa é a loucura. Essa é a loucura desse pneu. Então por isso que quem anda de 600 entra com esse pneu. Fica xarope. E aí não confia nesse pneu. Porque você tem aqui. Um centímetro de cada lado. De área de bandagem a mais. E isso aí para quem inclina muito. Faz diferença. Porque eu, se eu tenho mais aqui. ó, Eu não vou ter aquelas chacoalhadas. Por mais que essa borracha tenha evoluído muito. Tá? Então quem não inclina tudo isso. Talvez não sinta. Mas quem inclina vai sentir e agora eu vou medir o 190 aqui depois a gente vai fazer com o dianteiro também então agora eu vou medir o cup 2 que eu peguei 190 55 você está notando aí o, o as medidas certo 60 é, 23,9 milímetros e agora 19 aqui 190 milímetros então vamos lá primeira coisa que as medidas 190 55 maravilha radial esportivo 17 motocicletas, 75W quando tem W entre parênteses é que as velocidades acima de 270, 75 é o peso que ele suporta, e o dot. olha lá 39ª semana 30, 30, ai, 39ª semana de 2020, então 39ª semana de 2025 tá luxinha a validade perfeito vamos pegar primeira coisa, a questão da altura que é daqui até aqui maravilha 55, maravilha? 55, vamos lá bandagem. Primeiro detalhe é que ele tem Dois degrauzinhos, então é aqui ó, na linha ó. Beleza? Na linha, o que você tá vendo aqui ó 23,4 23,4 de área de bandagem. Então 190 Consegue ser Menor Vamos deixar essa linha assim é, 23,4 Um 190 consegue ter menos Era de bandagem que um 180 60 Estamos falando aqui de Meio milímetro, certo? 5 milímetros, meio milímetro Meio centímetro 5 milímetros, perfeito? Tá Calma aí Anota aí que 23,4 Vou deixar um esqueminha aqui Vamos pegar a tala dele agora Olha lá Dá pra ver aí, ó. 19, certo? ó 19. Perfeito? Deixando você de frente, ó. 19. Então, 190. Você percebe, filho, a loucura? Então tá. Esse aqui, 190. Aquele é 180. E aquele tem 5 milímetros a mais de área de bandagem. Essa borracha aqui, ó. Cara, ela consegue ser mais macia ou tão macia quanto o SC. Para mim tá mais macia essa borracha aqui que o próprio SC, tá? Então, borracha aqui, gripe para usar na rua. Se você quer mais durabilidade, vai para pista também e quer segurança, na minha opinião, aqui tá saindo na frente. Agora é fantástico o trabalho que o Corsa consegue em dar né, a área de aderência aqui, a, o tanto que ele consegue proporcionar um 180-60. Isso aqui é fantástico, que é um trabalho que a Michelin tem que fazer no 180-60 quando ela criar. Porque o 180-55 não consegue bater o 180-60, beleza? Eu estou tendo que usar um 190-55 para dar de fronte ali. Vamos agora analisar o dianteiro. Que que é esse 7 aí, ó? ó Onde o pneu vai montado, ó Marcação 7 Porque, ó 120, 70, tá vendo? Então, 120mm de tala 70 ZR Tá na validade Ó lá, validade luxo Você pode também, se você quiser Ficou na dúvida de como eu fiz Você pode vir aqui por dentro também, ó Marca lá no meio, você vai ver que dá o 7 Tá vendo, ó Luxinho também Mas isso aí você não Enfim, só que eu só tô te mostrando Que a medida realmente é o que é o que tá aqui maravilha mas esse dianteiro também surpreende numa coisa que vocês vão ver que eu não sei agora que é a mesma medida e eu acredito que deva ser a questão do v3 onde ele conseguiu também olha só você muito bem ao seu sinal olá olhando junto com você como você pode ver aí ó 16 7 maravilha 167 Quer começar a tala pra você? Quer né? Tô ligado, pera aí Começou fazendo como vai com todos, né? Mas vamos lá, ó Quanto deu aí? Mas deu seus 12? Deu seus 12? Deu seus 12, ó lá Dozinho, ó Dozinho, tá? Beleza? Dozinho luxo Vamos lá, não repara dentro da mala Repara aqui, ó, 120,70 Então vai, Tô. 70, maravilha Tá, ZR 35,20 Então tá o chau. Então 120,70 Muy bien, muy bien Vamos lá, vamos todos Vamos, ok Ok, ok Olha, Como que você explica isso para mim? Fala, fala como é que você explica isso 16, 2,5. Por quê? Porque essa curvinha aqui você não conta ó. Atenção 12 Dá pra ver ali, não dá, filho? 12. Maravilha. Então, como que se pode, né? Aqui eu tenho... 1,67 para 1,62,5. e meio mm a mais ali. É uns negócios muito loucos, né? Tudo bem quando eu montar, ele abre um pouquinho, ele vai ganhar aqui também. Aqui também continua ganhando. Então, assim... É... O ponto luxo que aconteceu nos no Michelin em relação ao corsa é que deixa eu botar isso aqui para cima também na parte do dianteiro que aí sim quem está acostumado igual eu andar com os antigos michelin é que agora ó, o formato deles tá muito semelhante entendeu que eu falo isso aqui ó essa suavidade aqui ó tá muito semelhante então agora o michelin não é mais aquela susto para copiar para entrar ele é um pneu mais é, progressivo é um pneu mais suave igual o super Corsa só que novamente a borracha do Michelin tá muito luxo tá eu tô achando essa borracha mais macia inclusive então de, de, de apalpar entendeu E aí quando você tem agora uma entrada de curva semelhante então isso é um ponto muito positivo. E aí, novamente, você repara o TWI de um com o do outro. Deixa eu achar aqui o. Ó, é um TWI muito mais raso, tá vendo? Então aqui você tem muito mais borracha, muito mais pneu. Então a durabilidade aqui é maior e você tem a mesma coisa. Quando você aperta também em questão de estrutura, você sente também igual, tá? Então isso também tá bem legal. E é aí que eu vejo uma grande evolução No pneu da Michelin Mas o Corsa Continua fazendo milagre aí Em área de bandagem Então é, Tem que reconhecer também Que o que proporciona nisso aqui É um absurdo Pneus de mesma medida Aqui eu tenho 4.5 a mais Mas quem anda em track day Que não é obrigatório uma marca exclusiva E eu vejo muita gente com Rosso Corsa 2 ou Super Corsa SP, pô, o Camp 2 eu tenho certeza que vai te surpreender, tá? Aliás, é o que eu estou falando, eu vou testar na pista porque, para mim, vendo em questão de maciez de borracha, estrutura, segurança de frenagem e tal, eu, olha, tô desconfiado que ele vai ser tão luxo quanto o SC1, hein? Tô desconfiado disso. Então, se você vai andar também só na pista e quer durabilidade e, e baixar tempo? Cup 2 é uma opção muito boa para você. Vai durar mais. Concluindo, então, eu quero dizer a você que se você tem um computador, um Note que está precisando de manutenção, travou a máquina, HFW Informática entre em contato com eles. O site está aqui, o telefone também. Nosso parceiro, por favor, que ele vai resolver seu problema. Agora sim. Bom. Agora que você já viu as medidas, eu vou trocar. Primeiro, colocar na minha moto de rua e testar. Provavelmente, depois eu pegue um outro novo ou até mesmo esse aqui para fazer um teste na pista também. Se bobear, eu pego a Elvira, vou para Capoava e ando com ela lá tá? é, e falo para vocês sem erro. Mas o que eu posso já adiantar é que. Existe uma evolução grande no pneu, principalmente no dianteiro, na parte de suavidade, no formato dele que está como se fosse um Super Corsa, porque a gente tem a referência do Super Corsa, então é, vamos ter um pneu bom para a frenagem aqui, com muita segurança e sem sustos, perfeito? Posso também afirmar que a durabilidade vai ser maior aqui no Michelin, então é um ponto positivo para ele nesse sentido, porque, cara, está caro o pneu, então ficar trocando toda hora não dá e a galera às vezes fica querendo economizar e colocar uma coisa é, inferior, sendo que já costumou andar com é, um produto de alto rendimento e segurança, então é uma opção muito legal, de repente, se durar mais mil km a mais aí, já deu uma diferencinha aí de dois, três meses, uns 4 rolê para frente. E isso é legal. Eu acho que até deve dar isso aí mesmo, uns mil, 1200 km a mais. Vou andar na rua, por isso que eu quero colocar na, na de rua. Para o que veio, que eu acredito que é concorrer com um SP, esse pneu aqui vai sair na frente. Agora eu vou colocar na minha moto. E vou te dar o real feeling na prática, mas medindo aqui pneu com pneu e vendo como esse pneu é, evoluiu muito e mais uma vez conseguiu fazer um excelente trabalho em cima do Power Cup Evo. Tá? Então o Power Cup 2 ele já é melhor que o Power Cup Evo e isso é bom para gente. E essa concorrência também é muito importante porque faz com que os dois evoluam cada vez mais e melhor para quem vai usar que somos nós, maravilha? Eu espero que esse vídeo tenha começado a já tirar uma dúvida, eu acredito que em parte de medida, e essa dica do 190, 55 para quem anda de 600 vai ser muito legal, e aí depois eu vou vir com o meu filho hein? na rua, Vamos ver as diferenças, é claro que a diferença de área de bandagem vai depender bem da minha inclinação. Então eu não vou inclinar mais o meu inclino na roupa, porque acaba sendo perigoso. Então esse pneu vai sobrar, mas o mais importante, eu quero saber a segurança na frenagem, na reaceleração e a durabilidade que ele vai me proporcionar, que vai ser para um próximo vídeo. Maravilha filhinhos, Tio Gato, espero que vocês gostado desse vídeo e aguardo o próximo. Ao garagem sempre, always!